Olá! Se o 21 Salão de Extensão da URG será uma grande exposição virtual, você já sabe. Mas você já tem ideia de como será o seu vídeo dispositivo? Tenha em mente que o seu vídeo apresentará o projeto, mas não precisa explicar todos os detalhes dele. Como eles têm até 5 minutos de duração, devem ilustrar as ações de extensão propostas pela equipe. Então aí vai a primeira dica. Separar todas as fotos e vídeos do projeto e organizá-las no intuito de criar mini-narrativas. Ao redigir o roteiro do seu vídeo, tente pensá-lo em conjunto às imagens que você selecionou, para que o texto costure mais história com as imagens. Isso deixa a narrativa ainda mais interessante. Uhum. A segunda dica é utilizar uma trilha sonora. Na descrição deste vídeo você encontra um link para o canal Audio Library, aqui do YouTube mesmo. Ele conta com um grande acervo de trilhas gratuitas e livres de direitos autorais para download e prontas para serem usadas por você. Uma boa trilha instiga a atenção de quem assiste e dá ritmo para a sua narrativa. A utilização de infográficos para ajudar a explicar informações importantes também é uma ótima ideia. O vídeo é uma linguagem visual, mas também é contínua, ou seja, o espectador na internet até pode retornar a um ponto anterior, mas a compreensão se dá de forma mais dinâmica do que a leitura de um livro ou um artigo, por exemplo. Então, o uso de infográficos é não só válido, como super importante para que a informação seja transmitida da melhor maneira possível mas tenha cuidado com a quantidade e qualidade. O uso excessivo desse recurso pode tornar o seu vídeo maçante, e um gráfico grosseiro pode desvalorizar e deixar o seu trabalho menos interessante. Articule com a sua equipe uma produção que faça jus ao seu projeto de extensão e não deixe de participar desta grande celebração. Mostre como você, extensionista, tem um papel fundamental na integração da universidade com a comunidade. 21º Salão de Extensão da URGS a Arte de Reinventar Vidas. Fiquem bem e até o próximo!